É meus queridos amigos, dê uma olhada. Até ontem, praticamente ontem, o tempo estava seco, seco que só vendo. O pessoal colocando fogo em tudo quanto é lado. Graças a Deus, olha hoje. Tá vendo aquele ali? Aquele fogue. Não é de fogo, mas é de chuva. Olha que benção. Olha que benção. Graças a Deus, o Papai do Céu mandou água para nós. Eu vou só colocar aqui. Eu vou, eu vou entrar nessas nuvens aqui. Pronto. Daqui a pouco eu vou estar ali. ó. Ou seja, dentro desse local tem uma serra onde eu vou com a minha família dar uma pequena passeada ver uns amigos, almoçar na casa de uns queridos. Graças a Deus que nós vamos bem com certeza vamos voltar bem também. E eu fico aqui grato a Deus por essa chuva que veio e que molhou a terra. Não ainda necessariamente o que nós estamos precisando, mas aqui um, estou no loteamento. né? Até um tempo atrás aqui não era loteamento, mas sim terras de café. E hoje estamos aqui felizes por essa abençoada chuva. Ali tudo que vocês estão vendo Olha lá Terra de café E a terra agora está feliz e o café então nem se fala Receber uma água dessa já Pela manhã é uma benção de Deus, né? Daqui, gente saiu o café que muitos de vocês tomam, viu? Sul de Minas Eu estou hoje aqui no sítio do irmão Fernando, o irmão Fernando está aqui do lado. Cadê seu menino? Qual o seu nome? Eliezer. Elias, o que é Eliezer? Vem pra cá, vamos passear junto. E o irmão Fernando, juntamente com o Eliezer e eu, estamos indo aqui, nós vamos ver uma terrinha ali de café, a gente gosta muito. E o que vocês estão vendo aqui, pessoal, é tudo café. Irmão Fernando, quantos quilômetros aproximadamente de café tem nessa região? Ah, é até difícil calcular, irmão. estou vê que o município inteiro é café. Café. É praticamente o município de Conceição Brasil aqui. Hoje em dia, com o preço, geralmente onde não era café, hoje é café, sabe? Você estava falando para mim que chegou a 600 e pouquinha saca? Foi. Então, então aí onde não era café, automaticamente... É café hoje. É Porque esse... O pessoal está é. cultivando aquelas terras que era impróprias. E que não é mecanizada, mas que é mão de obra manual, né? E hoje plantou o café onde no máquina não anda, aproveitando exatamente o preço. O preço. É. E aí um, eu vim aqui há mais ou menos cinco anos atrás e nesse caminho que eu tô indo aqui, ó. Eu me lembro que eu, ao chegar lá em cima, você consegue ver, desce a serra, uma serrinha que tem ali. Não era café e hoje já é café. É, lavoura já produzindo. Já produzindo. É. Era um... E vocês conservaram a matinha, né irmão Fernando? Porque então, vez, vez tem gente que fala, ah, é porque o pessoal acaba com tudo, detona tudo, mas não é bem assim não, né? Não, hein? tem uma matinha muito, muito, e linda essa matinha aqui, ó. Linda. Né? Bem caprichadinha, vocês não tiram nada dali, sabe muito bem que tem que preservar, né, irmão com Fernando? Com certeza. E aí vai. O café é seu lá do outro lado também, é? É. É meu também. A tua família são em quantos irmãos? A família nossa é são seis irmãos. E todos eles cafeicultores? Menos o irmão Luizinho? Não, tem, tem uma mulher que mora em Joatuba. Que essa, essa não essa é. não mexe com o um café. E o irmão que mora na cidade e também não mexe. Ah, o resto? O resto é com um café. O Luizinho também mexe? Luizinho... Assim? É, automaticamente ele mexe, né? que ele está no meio. está no meio, né? É. E a colheita começou aqui em maio? Foi em maio. Terminou agora, hein? Terminou agora e... O período de varreção, que é o carro do chão, tá praticamente encerrado tudo. Oh, vou aproveitar, vou mandar um abraço aqui agora. E falar o seguinte, eu sou Mário, Mário Nunes, meu querido amigo, o senhor vê que interessante, né? Nós estávamos comentando aquele dia lá, o senhor falando da região que o senhor mora. E como que as pessoas aí têm outros costumes, às vezes até detona a própria natureza e não traz nada de bom. Só acaba judiando da natureza. E aqui não. Aqui o senhor vê, ó, tem um cafezal deles aqui. No mês vocês plantam o quê? Milho? Aqui eu plantei o milhozinho, mas só para dar nada. Só café mesmo. Só café mesmo. É. é que eu tô vendo que tem milho aqui, é, ó. É, que eu plantei um milho, senhor. Esse milho você tira pra gado? Isso, que é na, não pra gado, porco e galinha. Ah, porco e galinha. É, aqui tá. é, cada lugar é cada lugar, é. né? E daí, esse seu marco que eu tô conversando aqui, meu Fernando, é um senhor que entrou no canal? Esse hum. homem tem me ajudado tanto, tem dado uns conselhos pra mim, dado umas dicas. E a gente vai colocando em prática. Aquilo que ele, muitas vezes, ele fala. Tanto é verdade que ele me deu uma ideia um dia, na nova abertura do meu canal agora, já estou usando. Ele falou, oh, você precisava pegar o drone, você que tem drone, e ir num lugar assim, assado e tal, aí a gente tem a oportunidade, vai fazendo o que ele fala, ou o que outros falam também. Uhum. Aquele é um pé de imbaúba, irmão? É um pé de gente dá uma olhada como que aquele pé de imbaúba está ali, ó. Completamente lindo no seu lugar, ó. Quando nós éramos crianças, chamava aquele ali de banana de macaco. Nós ir chupar o fruto que ele dá, dá umas baguinhas, parecendo uma bananinha, né? Isso. Exatamente. E esse café aqui, eu tô vendo aí que tem grãos? Um pouquinho? Esse, esse café aqui já oh. foi... Ah, não, foi apanhado. Sim, foi abrido, foi... E varrido já foi... o chão para ver aí. Ah, você já varreiro o também. Já, você varreu. Então, da, Aquela vez que eu vim na casa da Irmanzélia, que eu vim ajudar... A vim ajudar, eu não ia ajudar nada, eu vim aqui de, de curioso, tentar apanhar café. Eita, mas que sofrimento, hein? É pesado, né? Pesado, rapaz, eu não Sim. tinha costume. Tá não tinha não, não tenho costume, é. né? Não tenho. E esse café, irmão, é uma coisa que eu quero perguntar, porque eu já vi que a é qualidade. Essa qualidade alta é uma, porque um dia lá na região perto de, do Mato Grosso ali, eu vi uns cafés embaixo. Não era é... café alto que nem esse aqui que vocês têm? Será que é a qualidade ou será que é porque o café já é de anos de, de produção? É, não sei. Esse café aqui, irmão, eu, o agrônomo me, me aconselhou a tirar a próxima carga agora e, e podar ele no meio, sabe? Junto pelo tamanho. Quer dizer que você vai tirar mais uma vou, carga... E Vou podar ele no meio do meio de café. Ou seja, esqueletar? Esqueletar. Aí dá mais quantas cargas, ah, será? dá mais uma, dá mais Quantos Deus? anos, né? Dá uns 7, 8 anos ainda. A depois, mais, né? É, para renovar de novo. O irmão Fernando, foi com você que teve aqui por foi aqui por esse pedaço não sei aquele episódio da onça não não foi mas quem qual, qual deles que tava, ia passar um produto no cafezal e tinha uma onça parece que é um irmão daqui que mora por perto aqui que é uma parda parece uma amigo. parda e, foi foi e ele ficou com medo de trabalhar lá nesse nesse retenho sozinho depois exatamente de medo dessa onça exatamente é, eu ouvi falar disso mesmo então gente eu estava comentando esses dias atrás com a Madalena que aqui na roça tem tudo de bom né mas tem tudo de bom, mas também tem cobra, né? A gente sabe que tem aranha, quem tem medo de sapo também tem sapo, e assim. E esse, esse tempo atrás, meu filho estava vindo com a minha esposa na rodovia, vindo, vindo pra cá, inclusive. E por infelicidade, a gente fala assim, porque a gente fica com dó, né? Alguém matou uma onça e descartou o corpo dela na pista, na beira da pista. É picada, hein? É. Aí a minha esposa, onde ela vai, ela leva a máquina fotográfica, né? Ela pegou a câmera e já foi lá e já fez umas fotos. Aí eu falei assim pra ela: se você for mostrar isso pra alguém, não procura mostrar pra gente ignorante, não, porque vão falar tranqueira aí, vai é capaz de até sobrar de bama pra cima de você. Eu falei: guarda essas fotos aí num canto. A, a minha nora colocou a mão fechada assim, ó, perto da pata da onça. É uma piada. Mano. Sim, né? É uma piada. Dá até, dá até, dá até gosto de ver. E essa árvore, que árvore que é? Essa aqui é a figueira. Nossa, mas que linda. Deixa eu pegar aqui o tronco dela aqui. Ah, tô vendo lá. Essa aqui é uma prazer irmão Cícero. Essa aqui é uma hospedeira que se ela sentar, até tem uma ali, no, no fundo do meu café. Ela vem, passarinho ou vento, não sei, coloca ela em riba da outra árvore. Ela vai tomando forma, a raiz vai formando e mata a árvore e instala no lugar dela. Quer dizer que essa árvore então foi isso que aconteceu? Aqui com certeza foi. Uh. Tem a figueira também que ela é, já nasce ali, sabe? A figueira, é. por assim dizer, a figueira isso, figueira. Exatamente. Mas... E essa não, é, uma, é um parasita? Isso. E transforma numa árvore? Exatamente, ela vem aqui, igual tem ali no fundo. Então a uma pereira. Tá fácil de ver lá? Tá fácil. Ah, eu quero, eu quero guardar isso, essa, essa, isso. Eu isso. Eu me lembro certinho, quando ela, ela era assim na pereira. Daí começou a arraizar, tomar forma, e a raiz dela tocou no chão. Hoje ele é concorrente com a pereira, por um nutrientes ali, e já tá matando a pereira. Basicamente sim. a pereira tá de ah, contato já, já, sabe? Gostaria muito se me levasse lá. Eu vou lá, mas só senhor. Gostaria mesmo. Gosto, olha, olha, pessoal, eu não sabia disso e com certeza muitas pessoas não sabem. Isso dá até mais ou menos assim, para você tirar uma lição de vida, né? Dá até, até para você tirar uma lição de vida. Não sei porque que vem na minha cabeça agora. Aqueles camaradinha que vai chegando, perto de você, por ali... Vai te levar na mão no ombro. Estou até, assim, até navegando aqui agora. Quando você vê, acaba desgraçando com a vida, certo, né? É. Muitas é, coisas é. ruins vêm, é, né? Tem, um, tem uma aplicação virtual muito grande. Muito Eu grande, muito isso. grande. Olha, gente, que, olha que bela árvore. Não, nós não temos que negar, certo? Olha que bela árvore. Mas o que ela fez foi tirar a vida de outra para... Ela Ela tem essa característica. Pra, é. A figueira. E essa madeira serve para alguma coisa? Consegue aproveitar? Não. Ah. E sim, irmão. Mas, Mas que... não tem que nunca me falar que alguém cortou essa árvore para algum filho. Para fazer não. uma mesa, uma cadeira. E você é pode um... ver o tronco dela, não é um, é um tronco que não tem um padrão. Os galhos, tudo galho torto ali não tem. Mas se for para lenha, fala a verdade. E o tronco dela é bem parrudo, mesmo. É. Hein? Poxa, já valeu, gente. Já valeu a gravação. Essa estradinha vai para onde? É, na verdade, não é estradinha, não, é mais pra retirar material, né? Mas Tirar não, café, senso, né? Essa estrada aqui tá meio que uma rota agora. Transformou? É, ela, ela pega aqui, ela vai aqui, atravessa o mato ali, ela vai sair lá. O senhor sabe onde é que mora o pessoal ali? Não lembro. Ela sai lá? Não lembro. É, é um atalho que o senhor tem aqui. Quer dizer, ela, mas ela começa onde Ah, ela começa. Ela, vem, ela vem daqui da onde? Ela, ela emenda com a estrada que sobe aqui. Ah, tem uma estrada lá. que sobe aqui? Isso. Ah, não sabia. Aí ela, uma dessa ali e essa aí, Quer sabia. dizer que essa aqui vamos dizer é nova, né? Faz pouco tempo, então, né? essa também, essa estrada aqui, é a estrada que usa para pegar café, mas o pessoal... Tá usando agora para cortar ela, com, caminho. Um atalho para sair lá no outro bairro. No outro Olha bairro. só. Eu me lembro, gente, que quando eu subi aqui da outra vez, meu cunhado tava comigo, não era você não. Dadinho que tava comigo. Aí nós viemos aqui, no alto aqui, Subimos até ali, ó, até naquele, naquele altinho ali, vou até mostrar aqui, ó. Subimos até ali, nesse lugar aqui. E aqui embaixo, era, era uma matinha, não, não tinha café aqui embaixo. Não sei quem comprou aí, mas não tinha. E hoje já tem café. Então hoje é café, produção já, que deu muito café esse ano. Muito. É, pessoal, vocês entenderam então, né? Uma coisa que eu admiro, que eu vou mostrar aqui também, irmão Fernando. Eu sempre admirei aquela da sua casa ali, ó, aqueles sassafrais ali, né? Que ali é um sassafrás. É. Eu sempre admirei ele, sempre admirei mesmo. E eu observei o seguinte, depois que eu conheci essa região aqui, que dá muito sassafrás. Olha o outro lá em cima, né? Ó. Exato. Aqui lá tá muito bonito também, olha lá. Verdinho. Olha E a, a, a, essa madeira é uma madeira de lei, né? Essa é, sassafrás. É uma madeira que eu, eu. Assim, hoje não é usada muito, porque se o senhor cortar uma árvore dessa aqui, o senhor tá perdido, né? Vai pra cadeia. Vai pra cadeia. É uma madeira muito dura, tem então, um cerne muito bonito, cheiro muito bonito, você já conhece, já viu o cheiro dela. Não, não uma vez uma, o irmão Baquião disse para mim que tinha uma madeira, que se, quando você pegava um facão ou alguma coisa que feria ela, ela liberava um... Até na folha, você pega e ela faz assim, ah, não... tosse, mas é madeira, no cerne é muito, muito cheiroso. Na hora que eu voltava a fazer então. isso, então que eu não tive o, o, o prazer de fazer. Pois bem, nós estamos na região de café, aqui nós estamos na cidade de Conceição da Aparecida. E a gente já vem aqui já há alguns anos, eu fiquei um tempo bom sem vir para cá. Mas agora estou retornando. O Mão Fernando já conheço aí acho que uns 10 anos, Mão Fernando? Por aí? Então mais uns 10 anos a mais. Mas não né? é porque esse menino disseram. Um... É, é, é, é uns é 10, 12 anos por isso. Então é tá verdade que você está com um menino de 5 anos que eu não conhecia. Isso. E agora, aprendendo sobre essa árvore, nós vamos continuar a subir aqui então. Então vamos lá? Vamos lá. Aqui, pertence... esse pedacinho que nós estamos mandando aqui ainda é seu, né? Aqui é. A esperança aqui daqui, daqui pra baixo até onde até nós estamos subindo é seu. Isso. Aí vai até lá no a divisa do seu. Vai, vai com o meu irmão, né? Que mora ali, né? O Márcio. O Marcinho. É. Chegou ali, aí o Márcio continua, a divisa com quem? Aí é com o mato. Ah tá, não tem. É, não tem café. Aí tem só do outro lado do mato, que é outro dono já. Outra família. Aí continua. Isso. Que é aqui. Inclusive essa estrada aqui vai lá. Ah, essa vai lá. Essa passa lá. Então, uma das coisas que eu tava comentando com a Madalena a respeito de caminhonete é que aqui você trafega de boa. Tranquilo. Ela vai embora. Não só aqui, aqui na, na estrada aqui, até eu, eu ando no meu carro aqui, palinho. Tranquilo. Para café aqui, eu vendo no carro para a porque é maquininha, é gasolina, é soprador, pano. Eu vendo de carro, ando tudo aqui. Ó, e carro. vai embora. É, a estrada aqui é boa demais. E tá limpinho o café esse ano, né, irmão? Limpinho. Café tá bonito. Porque ainda não choveu muito, né? Ó, pessoal, é aqui que eu disse para vocês, ó. Vou mostrar para vocês aqui, você pra vocês terem a noção da visão linda que é aqui. Esse lugar que eu tô gravando aqui agora, não existia café aqui. Que era tudo mato. Acho que era pasto, não era? Era braquiária. Braquiária. E hoje já tem lavoura de café, foi o que ele falou. Como melhorou o preço, o pessoal se animou e vamos abrir. Vamos abrir para poder plantar café. E olha, tudo que vocês estão vendo lá pra baixo, tudo, tudo café. Quando eu vim aqui pela primeira vez que eu via tudo isso aí, eu estranhava. Bom, lá é a cidade de Conceição da Aparecida, uma parte dela. Ah, irmãozinho, tem um loteamento novo lá, né? Isso, ela saiu daqui, ó. E vi falar que já vendeu todos os todos terrenos. Todos os lotes. Todos os lotes lá, todos. gente? É bem arrumadinho, viu, irmãozinho? O tempo não tá muito bom pra gravar de longe, por conta de que o sol tá meio escondidão, mas... Lá está a cidade de Conceição da Aparecida, tá bom? Eu tô aqui na... Na árvore de sassafrás Da casa do irmão Fernando E tem uma cigarrinha aqui quietinha, sossegadinha Eu falei para ele assim, irmão, mas que coisa, né? Parece que sumiu, né? Ele falou, quando chove elas para, né? Olha o tamanho dela Grande, hein? Nessa qualidade, onde eu venho, não tem. É pequenininha. E ela está no tronco do, daquela que. Aquela árvore lá que eu mostrei lá de cima. Olha o tronco. Olha o tronco. 41 anos tem o irmão Fernando. Ele já, já existia ela aqui. Vamos botar aí mais o quê? Mais uns 15 anos? 20 anos por aí? Uma árvore gigante dessa, né? Acho que aqui na região... Acho não, ele falou que aqui na região a maior Árvore de sassafras é essa Aí o irmão Fernando vai né, Aqui é o que ele me traz Pra gente comer, gente Ó Pé de moleque bom de da conta A alegria dos dois ó. A mãe não viu ainda Né? Não, Fernando. Opa. A mãe não viu ainda? Não, não viu. Deixa eu ver só quando tiver daquele jeito, né? Ô. Oh. Tá gostoso aí, filha? Tá gostoso de brincar? A mãe não viu ainda. Ah, lá em cima. Lá em cima, o que é que tem lá em cima? Ah. Opa, deixa eu ver o que eu tá falando que eu tô perdendo. Olha lá em cima. O que, que é lá em cima? É o urubu. Olha, tem dois ali. A mãe não viu ainda. Ela tem um urubu lá, ó. Lá, ela está mostrando aqui lá para mim, ó. Agora quer ver a, mãe, a alegria da mãe, ó. Ô, aqui ah, Olha que ali, ó. Olha lá. Fica na cidade. Fechado dentro de casa. Quando vem um reguinho d'água desse. Alegria, olha o pezinho, olha o pezinho na água. Olha, olha o pezinho na água, tá vendo? ele. Ah, deixar, não é? Aí que aqui? ali, É, pessoal, não tem como estar num sítio para não encontrar uma bênção dessa aqui, né? Ó. Com certeza, devo dar uns trairão aí, hein? Eu acho, não sei, o que você co é, coloca aí dentro pra... Tinha, colocou traíra e tilápia, mas as traíra, comeu todas as tilápias, só tem traíra, praticamente, cará. Ai, ai, ai, coisa boa pescar. E a aguinha limpinha, limpinha, é limpinha. Olha. olha que água limpa, olha. Olha que bela água aqui, ó. Olha. olha que interessante, rapaz, eu vi agora. Pelas abelhas ali, o que será que estão fazendo ali? Eu não estou entendendo não essa reunião de abelha aqui não. Será que está pegando sal? Vai ser tirando algum mineral desse barro aí, né? Algum mineral, é. né? Certeza. E a água, quando é lodo verde assim, mãe, é água potável. Ah, é? Tem é. esse segredinho que eu não Isso, sabia? Quando lodo, quando lodo é vermelho, não é água muito boa, não. Mas quando lodo é verde assim, é porque é água boa. Olha só as abelhinhas lá. Opa, agora embaixo, deixa eu voltar aqui. Que coisa, rapaz. Eu nunca vi abelha assim, não. a primeira vez que eu vejo já tirando algum produto do... Parece que tá, está tomando água, mas não é. Alguma coisa que tá pegando aí nesse... Não é? Esse lodo aí. E e vai embora. Mas, gente, eu estou andando aqui com o irmão Fernando. Algum animal pegou essa galinha aqui. Pelo jeito aí, foi animal que fez isso. Não sei se foi jaguatirica, né? Mas estamos tá mandando aqui, encontramos aqui. Eu tô falando para ele o seguinte, ó. Eu vou ficar quieto com ele, que ele tá do meu lado, nós vamos ficar quietinho. Escuta só isso aqui, ó. Dá para escutar o silêncio ou não dá? Passarinho cantando ali, outro lá. Ó. É demais, né? Não tem dinheiro que paga, né, irmão Fernando? Não tem. Não tem dinheiro que paga. Isso a terapia é constante. Meu Deus do céu, que coisa boa, né? E o bom é que não pode mexer nessa matinha, né? Não. E por não poder mexer, os pássaros vêm... Fazem seus ninhos, criam seus filhotes. De vez em quando aparece uma, jag uma jagaterica, um lagarto, um teiu. Teiu, não sei se tem por aqui, lagarto, tem, né? Tem, tem bastante. Bastante, né? Tem muito. Aí, ó. Irmão Cíceres, essa árvore aqui, ó, dá nome ao lugar, ao bairro. Chama cedro. Ah, essa aí que é o Cedro? É o Pé de Cedro, aqui, o lugar que nós estamos aqui é Cedro, né? Chama Cedro, o bairro. Quer dizer que com certeza tinha muitos no passado, não é isso? Não sei a história, talvez o bairro tenha sido dado o nome devido à árvore, né? Bom, vamos conhecer o Pé de Cedro. Para quem nunca viu, vejam. E Eu que estou aprendendo agora. Olha só aqui. Interessante, isso também tocou nele, cadeia. Nem, nem, nem pensar em mexer. A lei tem hora que ela é boa, né? Tem hora que ela é feita. É. Ela é feita meio esquisita, mas a tem lei... hora que ela é feita que dá gosto. Tem uns né? extremos a lei, né? É. São é um extremos bom. Ah, o pezinho que eu tava achando que era.. Eu tava tava fazendo por mão. Eu gosto muito de jurubeba. E parece, né? Aí ele falou pra mim, irmão, Cícero, tem gente que já se enganou. Com ela achando que era Júlio Beba. É a falsa Júlio Beba. O branco não conhece aqui. isso oh, aqui é a semente dele? Isso aqui é a semente de açaí. Ah, é outra coisa, que né? É, que é perto da palmeira, né? Ah, tá, tá debaixo, tá debaixo da. seja já é um animal que defecou, que né? É Jacu. Ah, o Jacu eu tô que vendo, isso. sabe o que eu tô vendo? Porque dá pra você perceber que esse pacotinho aqui e aquele ali, ó, Jacu que pegou. Isso eles nem faz a natural aí. Vocês estão aproveitando quando já come o, o, o café, não? Não, né? quando vai Geralmente, eles comem e fazem o serviço na própria lavoura, né? Então, aí... aí é o melhor café que existe. Então, mas vocês não estão... Não, não, não tem como a gente pegar só ele, sabe? A gente acaba pegando ele quando vai varrer mesmo o café. Aí acha? Aí acha e vai junto com o café. Ah, eu sei que tem, tem um lugar lá na frente, pro lado de... Do lado de Cabo Verde que o pessoal diz que dá um café de primeira linha. mais que eu acho. É, o pessoal fala que é. Isso. O café é Capiloac, brasileiro. E isso aqui quando você encontra, como é que vocês fazem para terminar com isso? Formigueiro. Isso. Bom, esse formigueiro aqui não está dando escano né? O café. Você pode ver que não tem nada cortado aí. Dá a impressão que tá está morto. Olha só, gente. Eu tô vendo o tamanho desse formigueiro. Para mim tava vivo. Mas já deu muito trabalho já deu. Já, viu? E espalha o olho de para pela lavoura inteira. Aqui, ó. Mais cocô de jacu, gente, ó. Que coisa, não? E nós estamos aqui, andando na mata, em pena terça-feira, graças a Deus um dia muito bom. Isso aqui de que, que é? Isso aqui é de aranha, de grilo. Parece ser de grilo, né? Eu tô vendo que tá, o buraquinho tá muito caprichado. É, tá, tá bem, bem limpinho aí, pra tanto ter bem esse, aí. Tanto esse como aquele ali, ó. Tem. É Fiquei muito raro, ele faz uma volta ali. Ah, tá fazendo uma volta? Ele não vai. Ele não vai reto? Não, né? não vai. Eu fiz isso aí quando eu puxei, saiu uma aranha grudada. Mas, mas o meu era mais fundo. Esse aí tá... Deve ter feito uma volta ali. E essa estradinha aqui também, ela vai, buscar, vai coletar o café do seu irmão. Meu, do meu irmão. Aqui cruza de carregador, né? Esse aqui, esse aqui vai sair lá naquela estradinha nova. Lá, lá em cima, cima né? Que passou aquela hora. Ah, entendi. Pessoal, olha, tem um restinho de café aqui no no pé ainda. É, um restinho de café não. Esqueceram os grãos aqui. É, esse foi eu que meio com pressa e. Acabou deixando um pouquinho para trás. Vocês estão é, col é, colhendo na maquininha? Maquininha. continua depois que a maquininha veio não não tem não tem como dizer não é tem... praticamente chocou aí o lavoura pequena nova deu, deu idade pra coisa de maquininha aí todo mundo abandona a mão e no modo de falar né abandona a sim, mão sim é, é é entendi pega a maquininha que rende cinco vezes mais eu me lembro quando que, pra, pra tirar um, um balaio naquele tempo era uma luta né rapaz e, agora que e maquininha... outra eu começava em maio e terminava final de setembro quase né então, apanha né eu também. Hoje... Cada um que passa, tá acabando tá mais cheio a colheita. Começa mais cheio, fica mais fino. Esse café que foi cortado aqui, vai plantar? Esse café eu cortei, ele é meu também. Vai plantar o quê? Outro? É a brota, né? Ah, você deixou a brota lá. É a brota de café. Vai brotar, né? não brotou eu, toco. eu cortei só pouco tempo. Olha lá, pessoal, eu já não sabia disso, ó. É. Ficou o toquinho ali, ó. E desse toquinho, já vai vir Outro a brota. Outra lavoura. Mas que lugar gostoso, hein? Que lugar bom de... Estamos chegando, perdão, passar umas horas. É, nós estamos vindo aqui exatamente para... Para mim ter o prazer de gravar a árvore que ele falou. Que a outra vem... E acaba... Olha que interessante. Estou conversando aqui, mas olha. As gotas de água ficou nessas folhas. nas outras não, mas aqui ficou. Ei, natureza, viu? A árvore à prova d'água. Folha, né? Beleza. Isso aqui você tirou no que? Mot no motosserra? No disco da ma na maquininha. Na própria maquininha de, co de colher café. E o disco dela é um disco especial, né? É, Só um pra isso, porque... Já é pra cortar mesmo. Posso circular o disco dela. Eu comprei a maquininha que era do Rafael. Não sei se você lembra que o Rafael... Lembro. Tava há um tempo Aham. mexendo com isso também. Lembro, sim. E daí ele... Parou, foi mexer com ar-condicionado e eu comprei dele, Ele tá lá em casa. Tá lá ainda? Tá, novinha, rapaz. Falta o... Você chama o é De guidão? Isso. Tem que comprar aquele lá para poder cortar com as duas, com as duas mãos. Ah, tá. É. Em casa da sua da mãe. Eu tenho uma foto lá em casa que eu fiz dela. Ah, já vi. Olha ali. Já vi. Gente, eu não tinha visto, eu liguei aí. Liguei não, eu tava filmando aqui o café. Mas ele mostrou, falou para mim. Quando ele falou, eu falei, já vi ali, ó. Agora vocês vão entender. Mão Fernando, então quer dizer que aquela parte da direita e aquela parte da esquerda... Deixa eu acertar a sua minha câmera aqui, gente. Pronto. Aquela parte da direita e aquela parte da esquerda era a árvore, ou é, ou é ainda a árvore... Que o pássaro colocou a semente do meio, não é isso? Exato. Do meio. A do, a, a, o pássaro colocou a semente do meio, ela encontrou vida na árvore e está descendo a raiz para o chão. Quando a raiz tocou no chão, como já tocou, ela começou a viver da outra que ainda está entrelaçada nela, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Está entrelaçada nela. Dá para você ver que está entrelaçada? Olha lá. Olha lá o galho subindo. Vocês vão ver que vai lá pro meio da árvore, ó. Tô descendo. Olha lá, tá vendo? Tá no meio da árvore. Dividiu a árvore no meio mesmo. E a árvore é aquela casca rugosa. E com o passar do tempo, agora que eu entendi melhor que eu tô aqui do lado, né, irmão? Isso, irmão Fernando? Isso. A árvore principal vai morrer que é essa aqui pra direita que eu tô mostrando. E agora eu vou dar uma volta aqui para vocês entenderem melhor. Vocês entenderam o que eu tô falando. O tempo não tá ajudando porque dá tá de chuva, mas vocês vão conseguir ver. Essas folhas é, verde, bonita, bonita mesmo. É da árvore que eu posso chamar de árvore assassina, né? É uma assassina. Chama estranguladora. Meu Deus, que coisa. Agora eu vou aqui mais perto. Então quer dizer que essa primeira casca aqui, gente, ó. Que eu tô mostrando, esse primeiro tronco, já tá apodrecendo. Tá bom, aprova, meu. aprova. Ela está apodrecendo. A outra tomou conta dela. A raiz penetrou no solo. Se fortaleceu. Está fortalecendo cada vez mais. Partiu a árvore no meio. Do lado de cá já morreu. Já não tem mais nem tronco. E ela vai subindo. Enquanto isso ela vai abraçando a outra. E matando ao mesmo tempo. E no silêncio, na tranquilidade e nos anos que se passam, fica ela e morre a outra. Mão Fernando, já valeu a matéria. Já valeu. Porque eu não conhecia. Eu lembro dessa árvore aqui, dessa invasora aqui, era isso aqui, ó. Um Brotinha toa. Esse brotinho soltou um filamento dessa costura que está vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Inocente, sabe? Até virar esse monstro aqui, né? Que o senhor tá vendo que a gente parece... Parece um monstro, né? Parece um povo Que coisa, né, rapaz? Como que tem umas coisas que a gente muitas vezes nem imagina que exista, né? A raiz dela penetrou no solo. E ela foi abraçando a outra devagarzinho. E vai que vai. essa aqui tá é condenada. Tem muito pouco tempo de vida já, essa aqui. Eu vou ver se eu consigo futuramente, vindo aqui, gravar quando essa outra parte tivesse... Vem. Seca? Tudo morto. É. E essa que tá morrendo, qual que é a qualidade dela? Você sabe? Pereira é árvore nobre. Ah. É uma árvore nobre, árvore de lei. Interessante. E pra ela não tem esse negócio, não, né? Não. Pra, pra que tá matando, né? Não. Não existe isso, não existe ética, né? Ela só invade. E a raiz dela tá ali, ó. E a raiz dela tomou conta já. É, meu irmão. Diz, eu, eu sempre falo, é Vivendo, aprendendo E morrendo sem saber nada E a outra vem que vem Olha que coisa que é a folha dela ó. Folha bonita Brilha, bonita mesmo Mas é uma árvore assassina tem ideia Meus amigos, é o seguinte, o irmão Fernando está falando para mim Conta aí, irmão, com a sua própria voz Então, aquela árvore lá em cima lá É perida também, igual aquela ali que, que a outra tá matando ela Aquela árvore deve ter uns 150 anos porque meu tio, que faleceu com 81 anos, já faz 11 anos que ele faleceu, ele falou que lembra dela já grande. Nossa, só bem, a idade da árvore daquela. E é raio cai nela, rebenta ela pro meio e tudo, e ela tá firme ali. Que é a mesma árvore dessa aqui que eu outro tá matando, né? É a mesma qualidade daqui, essa aqui. Pois é. É a natureza nos surpreendendo cada dia mais. Bom gente, era um sonho, eu descobri e acabei descobrindo. O Jacu comeu o café, o café passou por dentro do organismo dele, fez o processo da digestão e aí ele veio e defecou aqui, ó. E aí eu conheço um lugar que tem um funcionário que sai coletando esses grãos de café aqui. E o que, que vai fazer com isso? Simplesmente vão fazer um processo de limpeza, né irmão Fernando? Isso, e depois ele vai... Acabar de secar o grão. Acabar de secar o grão. E fazer a torragem. E moer. E moer é o nosso café chamado café copiloto brasileiro. Eu falo assim porque é o rapaz que me ensinou. Aí, ó. Olha que interessante. Tudo isso aqui é café, ó. Ali é mais café, ó. E o rapaz lá, ele usa o que? É uma luva para coletar isso. Não é por nojo, não. É porque é para fazer parte do processo. Aqui, gente, ó. Tô mostrando pra vocês porque eu tô no meio do mato e tendo prazer de gravar isso. Tá vendo? Ah lá, tudo isso aqui é cocô de jacu. Bom, Fernando, foi uma benção ter saído com você, viu? Obrigado, irmão. Foi bom, Sempre foi tá... bom. Essa matéria aqui é uma matéria que muitas pessoas, eu creio, que vão gostar tanto quanto eu tô gostando. Então. Já aprendemos e, olha, nós tava comentando que nós viemos de lá pra cá, né? Passei aqui com você e não vi. Então. Só vi só ali, só então, vi então. isso aqui, ó. Só vi desse aqui. Que isso aqui é, a que nós estávamos falando da semente lá da... Do açaí. Do açaí, ó. Que o açaí... Aqui tem um pé, parece que eu vi um pé tem ali. O pé do meu irmão, tem um pé ali que está entendo... Já vou gravar ele. Já tem... uma madura. Vou chegar lá no açaí já já. Esse também é o Jacu que pega, né? Isso, Jacu. Gente, o que eu estou gravando aqui... O Jacu também comeu. Só que isso aqui é coco. Aqui tem uma semente de coco. Eu vou tentar mostrar aqui mais perto para vocês verem coco, aquele coco, tem o um nome certo desse daqui? Nome, não sei, mas ele é comum aqui. Dá um foto amarelo? É. Eu também não conheço, eu queria saber o nome correto. Então dá para vocês perceberem como que o pássaro jacu é abençoado e abençoa a natureza fazendo isso aqui, ó. Que se deixar isso aqui ninguém mexer com o tempo vai enraizar e vai formar uma árvore, uma árvore de coqueiro. Que coisa, né? Mais uma que eu não sabia. Então ele, ele pega e se alimenta e do alimento... Ele é ali onde o te dele. Deu vontade de fazer o número 2, já Isso. faz o número 2 e já solta no chão Exatamente. e deixa lá. É quase o um macaco, né? Exatamente.